Queres conhecer as maiores estrelas do YouTube? 3 e 4 de Setembro de 2016, no Art Club Porto. Festival para celebrar o vídeo online e estimular a criatividade. Vais perder o maior evento de vídeo em Portugal? Inscreve-te, temos surpresas especiais para ti.